E aí, tudo bem? Alexandre Degra, mais uma vez com você. E hoje para a gente falar de um tema que algumas pessoas têm me perguntado e eu vou dar a minha orientação sobre esse tema efetivamente, tá certo? Algumas pessoas têm falado que os envios coletados não têm chego completos dentro do Fulfillment. Então, fica comigo aí nos próximos minutos. Podem acontecer problemas? Eu acredito que sim, tá? Agora o que a gente tem que identificar é em qual momento que esse problema tem acontecido. Eu conheço de perto, eu já fui na operação do fulfillment do Mercado Livre, e eu tenho muitas minhas dúvidas de que o problema esteja lá dentro, tá certo? Se você garante que o seu envio estava correto, o que eu recomendo que você comece a fazer daqui para frente, tá certo? Documente 100% do envio que está sendo feito. Então, você hoje tem a comprovação, tá certo, das caixas que saíram da sua empresa e ao mesmo tempo é, dos produtos foram enviados, porque ela foi assinada, existe um romaneio assinado. Aí você vai falar, ali, pode ser que eles estejam abrindo esse pacote em algum momento, essa caixa em algum momento. Eu já tive problemas assim, não no Fulfilment, mas em uma transportadora, aonde identificaram em um CD específico na transportadora, eles identificaram o que eu enviava e eles começaram a abrir a caixa para tirar Algumas unidades que eram sempre muitas unidades, tá? Então, o que a gente fez? A gente documentou junto à transportadora que essa divergência estava acontecendo para que o processo pudesse ser acompanhado de ponta a ponta e eles, junto conosco, acharam o problema, tá certo? Então, o que eu acho? Existem saídas como usar fitas diferentes para vedar as suas caixas, usar selos de segurança aí é, que poderiam mostrar algum tipo de rompimento, um lacre, alguma coisa do tipo, para que você possa documentar e argumentar com a transportadora de que essa, essa transformação no seu pedido, esse furto ou seja, o que for, essa perda dessa unidade, aconteceu na transportadora tá? Na entrada do Fufilm, eu acho muito difícil eles não estarem passando, porque cara é impossível alguém roubar alguma coisa lá dentro e é impossível, não vou falar impossível mas é 99,9% de chance de ser impossível de alguém roubar alguma coisa lá dentro e também tem é muito difícil efetivamente alguém conseguir, né, é, vamos falar assim, não bipar algo que tá entrando ali. Então isso é muito difícil. Eu imagino que se tá acontecendo com você, provavelmente isso tá na transportadora que tá levando. E você me falar, "Lê, tá bom, mas a coleta é deles, a responsabilidade é deles. E sim, tá, eu acho que você tem que cobrar o mercado livre quanto a isso, é mas é o nosso trabalho também tentar provar que isso está acontecendo certo? porque não adianta só a gente chegar lá e falar assim, ah, eu acho que está acontecendo não, olha aqui, ó, eu envio desta forma eu envio com este lac, esse daqui é o meu vídeo onde eu estou lacrando as minhas caixas, esse aqui é a foto das minhas caixas 100% lacradas e com os lacres 100% inviolados, e não foi isso que aconteceu então mesmo que isso não seja uma obrigação nossa, quem está sendo punido e afetado com o problema é você então infelizmente a gente tem que correr atrás de achar uma solução para esse problema, tá certo? Então conta aí pra mim se aconteceu com você e o que você fez. Sempre legal para as outras pessoas poderem também agir da mesma forma, tá bom? Valeu!